Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da marcenaria CIP. Vamos falar hoje dessa essa máquina, não necessariamente da máquina, mas sim dessa, dessa mesa de trabalho né, que a gente fez aqui para essa furadeira de bancada. A gente coloquei no store né, e gerou alguns comentários, algumas dúvidas. O pessoal querendo saber como foi feita. O que precisava de material para fazer uma bancada dessa. Primeiro, nós utilizamos aqui né, uma furadeira de bancada da Xux, uma FSB16. Originalmente, essa furadeira vem com motor de meio CV, né? Que para o nosso serviço aqui é um pouco fraca. Então, a gente deu uma modificada nela, né? passando ela para motor de um, de um CV, a gente refez essa base aqui e refez a ligação elétrica, né? E manteve o restante da máquina todo original. Tem um vídeo aí já no nosso canal explicando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima. Então, hoje eu tô fazendo furações aqui, né, para peças de banqueta. Já tem bastante aqui pronto, já furado, né? E a gente tem mais alguns para fazer. E também, eu já tive algumas dúvidas, o pessoal pergunta como que a gente faz essa furação para pé de banqueta, né? E bom que a gente vai, já vai esclarecendo tudo aqui nesse vídeo. Foi feita uma mesa de trabalho, né? que com madeira maciça, né? Essa prancha aqui é IP, o restante aqui em é maçaranduba. Mas no final do vídeo, é, é, hoje a gente vai fazer o vídeo de uma forma diferente, a gente vai pôr a máquina para trabalhar... Demonstrar ela trabalhando, depois eu vou detalhar aqui como que foi feito. Vou tirar os, os batentes aqui, vou estar tá demonstrando como foi feito o material necessário para fazer. É, é bastante simples. O pessoal, tem me pedido o projeto, então é mais fácil eu mostrar aqui direto e, e medir aqui do que fazer um projeto. sendo que quando eu fiz isso daqui, eu não desenhei nada, eu só fui fazendo mesmo. A gente usou manipulos, né? Trilhos. É, trilhos T com porca E barra rosqueada Eu vou estar demonstrando daqui a pouco Tem os materiais ali vou estar mostrando Basicamente o que a gente usou é, Essa Essa bancada ficou muito apropriada Para trabalhar com esse tipo de broca Essa aqui é uma 16mm Igual a que está na máquina Isso deu muito bem né? Até a gente consegue produzir uns trabalhos bem bacanas Nessa furadeira Está até pegando aqui Pra vocês verem, a gente vai estar mostrando lá no monte a quantidade. Olha só, consegue furação de muito boa qualidade, bem alinhadinho, né? Ó, tá vendo? E não é só em um, pode mostrar aqui, ó. É muito pé que tem furado aqui, que deve ter quase 50 pé furado, bacana. Fica a furação. Você vai conseguir esse resultado aqui somente com uma furadeira horizontal né, então como a gente não tem, a gente, o espaço é reduzido e também o investimento é alto, eu dei uma estudada e consegui chegar nesse, nessa bancadinha aqui e tá me atendendo bacana. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer algumas furações, vou mostrar aqui finalidade aqui do batente e depois a gente vai estar tá desmontando aqui mostrando os detalhes de fixação e as medidas para quem tiver interesse fazer começar aqui né com uma demonstração né então eu vou já vou começar demonstrando a funcionalidade desse batente aqui ó tem um manipulo ele é regulado né isso aqui é muito bacana para quando a gente tem que fazer muita furação em série como é o caso desse, desses pés aqui eu utilizo esse batente somente nesse primeiro furo aqui. No outro furo de baixo, eu me acostumei a fazer sem, sem o batente. Mas também pode ser utilizado como limitador para a furação dos pés sair todas iguais. Então eu utilizo sempre ele aqui. O primeiro aqui, a gente vai demonstrar aqui. A gente pega ele aqui, ele, ele vai para lá, tanto quanto para o lado de cá. Né? Tanto é que depois eu vou furar o do outro lado Vou estar tá demonstrando com ele regular Então é, Aqui já está regulado a posição da broca né? Onde que tem que ficar Você aperta Beleza, você vai conseguir fazer diversos furos Como a gente vai demonstrar aqui agora A gente consegue né um bom furo, isso aqui é madeira de angelim pedra, é uma madeira que é macia, mas porém essa aqui é uma sarandu, bastante dura e pode ver que fura tranquilamente. É, a gente vai mudar para fazer a furação do outro lado aqui, então simplesmente a gente tira o batente e a gente vai passar ele para o outro lado. Ou, se a máquina estiver sem a broca, a gente consegue simplesmente movimentar ele para o lado de cá. Prendeu, está pronto para furar de novo. tá passando aqui para demonstrar a população do meio, para logo em seguida a gente tá retirando as peças aqui e tirando a dúvida, pessoal, como que é montado aqui, como que é fixado e as medidas das peças aqui. Então eu vou retirar o batente aqui, vou tá demonstrando as outras regulagens dela. Ó, nesse nesse batente de cá a gente vai regular isso aqui é simplesmente ne, nem é para regular. Isso aqui simplesmente é para prender a peça. Que a gente vai regular as dimensões, a largura, por exemplo. A gente vai regular o que a gente quer deixar de espessura de parede, né, para lateral. A gente regula no batente é, lá de trás. E esse outro batente aqui que é meio em L, né, tem esse detalhe aqui. A gente vai regular para prender a peça para ela poder, vamos dizer assim, movimentar aqui dentro sem folga, mas porém a gente conseguir movimentar como se fosse uma furadeira horizontal. Então, é, isso aqui, lembrando que serve para peças mais largas, tá pessoal? Assim, não serve só para furar pé de banqueta, serve para furar qualquer tipo de furo que você necessite. Aí, essa, essa mesinha ela vai servir. É, não precisa ficar retirando ela da furadeira, você pode retirar somente esses acessórios aqui, caso você queira. Então, é, eu não vou mexer nessa regulagem aqui por enquanto. Então aqui já está definida a largura que eu quero que fique de parede do lado de fora. Então, como aqui está definido, eu simplesmente vou pegar, vou colocar o pé da banqueta lá e vou prender essa guia de fora aqui na largura que eu preciso para que ela se movimente aqui dentro. Ó, aqui ela ficou muito apertada. Gente, antes de apertar, a gente faz essa movimentação aqui, porque ela vai ser necessária na hora do furo. E agora eu já consigo movimentar ela para furar. Eu já acostumei, tá pessoal? Já acostumei furar é, sem o batente, né? A gente fura muita peça aqui desse jeito. Então, eu já acostumei furar aqui sem o batente. Mas pode utilizar o batente aqui, quem tiver dificuldade, pode utilizar o batente. Só que você vai ter que passar essas peças aqui mais de uma vez. Você pode usar o batente para fazer esse furo, né? Depois você vai regular aqui onde você quer o outro furo. Aí você coloca, movimenta o batente, né? Prende aqui. Vou até demonstrar desse jeito. Vou fazer um, um furo do, do jeito que eu estou comentando. E depois vou fazer um da forma que eu estou acostumado aqui. Ó, eu vou fazer o Fiz o primeiro furo. Aí vamos supor que a gente fura todos os outros, né? Pra delimitar o buraco. Você muda o batente. Eu, E demonstração aqui. Ó, essa guia aqui ela se solta, como a outra também. É uma guia, né, foi feito no formato de L, essa guia que ela mede 57 cm e meio por 5 e meio de largura, uma espessura de 4 cm e eu rebaixei ela aqui um cm e meio. E aqui a furação, né, não, não tem muito o que explicar furação centralizada com o trilho aqui para que a porca tenha esse movimento aqui dentro. É esse outro, esse outro batente aqui também se solta, mesmo formato porque você precisa regular diversas larguras de furação, né? Então ele se movimenta. Lembrar lá e para cá, não vou retirar ele porque ele não sai para lá, ele só sai para cá. E aqui foi instalado o trilho T, né? Uma prancha de é uma tábua, né? Uma tábua de 29 cm por 3.2 de espessura. E uma largura e um comprimento de 57 cm. e meio. Então, é necessário uma tábua um pouco mais grossa para estar tá fazendo rebaixo e colocando o trilho. Esse trilho aqui é onde vai correr a porca T. O batente aqui... Ele está com 9 cm de altura, 55 de tamanho e uma espessura de 4 cm. e meio. Lembrando que ele tem que ser perfurado né, para atravessar um parafuso aqui para colocar a porca T lá dentro do trilho. Então ele tem que ser um pouquinho mais largo para que o parafuso possa atravessar atrás do trilho que foi Feito rebaixo e instalado aqui nele também. É, aqui foi feito uma pecinha em L, né? Isso aqui eu nem vou passar o tamanho dela, só mostrar o formato. De madeira também. Formato de L furada. De acordo que ela fique sob medida aqui. Pra ela andar dentro do trilho. Fixação, né? eu creio que cada furadeira vai ser um formato à base, a fixação foi feita através de dois manípulos. É, aqui eu instalei duas buchas americanas, né? vou estar tá retirando um dele aqui. Instalei duas buchas americanas na peça, é, que já é um manípulo macho, tá? com uma ruela. E aqui... Foi feita a furação na base da. Furação na peça, né? Seguindo a furação da base da furadeira. Muito simples, você gasta menos de 30 segundos para instalar e desinstalar isso daqui. Caso você queira fazer uma exatamente desse tamanho, é, vou te passar a quantidade de material que você vai utilizar. Quem puder nos ajudar aí deixando o joinha, se inscrever no canal aí, é, deixar o comentário aí pra gente. Fazer a sugestão aí no. Nos comentários, aí é, alguma dúvida, então o um material: duas buchas americanas, né? Igual a essa, você vai gastar cinco porcas, ter é, menos de meia barra de rosqueada. Tá, pessoal, essa aqui tá vendo? Ela tá inteira. e Eu tirei dela para fazer isso daqui. Então você gasta uns 30 a 40 centímetros de barra rosqueada e sete manípulo de 5,16. É, pode comprar todos os manípulos fêmea e quando você precisar do um manípulo macho, abaixa aqui, você coloca uma contraporca que já resolveu o seu problema. Então você vai precisar de sete manípulos, duas bucha americana cinco porcas T e 50 centímetros de barra rosqueada. Dá para estar tá fazendo tranquilamente. Ajuda demais, não é só os pés de banqueta que facilita. Qualquer furação você tem que fazer, de repente, mais peças facilita. Quando você não estiver utilizando para furar nada em série, você pode retirar os batentes aqui e trabalhar com a mesa normal. Pode retirar ela também e guardar. No caso, eu retiro e guardo quando não estou utilizando. Então, qualquer dúvida, deixa no comentário para a gente aí.